Vamos falar sobre segurança nas uh, redes sociais e na internet. Então, Olá. estás bom? Como estás é que Estás em direto? Como é que é possível? Eu, eu sabia em que estava em direto. Estar em direto duas vezes, hein? mais é. uma vez. Sim, isso, isso, é... isso é um forró. Estamos aqui em direto para o Facebook, para quem quiser também acompanhar, vamos estar por aqui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 O que é que isto significa? Não não tens tempo para ir às redes sociais, mas. não tens, tens... Eu tenho... vida. Não, mas não, não ouvi. Olha o Paulo Paz, já chegou. O Paulo, já volta consigo. Então, isto foi no dia 25 de agosto e é muito relevante falarmos agora porque faltam cinco dias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 o Dropbox envia um e-mail para o fazer e devem não fazer, ah, é? porque realmente houve milhões de, de utilizadores, quase todos, foram, os dados foram expostos. E levanta dois problemas. Primeiro, o Dropbox, então alterar já os dados e nas definições tem lá opções para ver quem é que entrou na conta e se há algum acesso ativo, eu posso bloquear esse acesso. Vamos supor que de outros países Super conseguiram... Rico. é um bocadinho, por isso é que convém atuar já. Uh, e uma outra coisa muito importante é ativar a autenticação de dois fatores. O que é que isto significa? Que esta é uma, uma medida de segurança em quase todos os serviços. Gmail, Facebook, em quase todos os serviços eu diria que é obrigatório fazermos isso. A maioria das pessoas não o faz. O que é que isto significa? Se alguém, imagina que eu deixei o meu Facebook ligado aqui ou o meu Dropbox ligado aqui, no Porto Canal, e eu podia desligá-lo de casa. Ou então, se alguém tenta aceder uma opção de, Mas de uma isso localização é... remota. É sabido que se consegue fazer se isso. Se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 Bem, mas aí vais estar a dizer o teu e-mail publicamente e se calhar não queres estar a expor também com essa informação. Depois podemos experimentar, se calhar, não é? O meu António quer à tarde para o jantar. Ah, ok, é uma boa ideia. É uma boa ideia, exatamente. Está um recado dado. Olha, há aqui um outro serviço também que é assustador. Estás a ficar assustada com todas estas questões, não é? Oh. É preocupante. Então, olha esta questão. Se calhar o Google está a gravar aquilo que tu dizes. Uhum. Mas calma. Por um lado está, por outro lado calma. Neste serviço, por exemplo...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 Se tu um dia conseguires se um conseguir fundir-me as duas páginas... Vamos trabalhar para isso. Não levas uma para da Mónica, mas podes levar a, a parte inteira. ok